As pessoas ficam assim meio confusas, ah, que carro doido é esse? Como é que pode existir um carro desse? Nunca vi um carro desse. Mas a gente tá na luta aí, que é um carro ecológico, ele é um carro carente, não tem radiador, aí tem hora que falta freio, a gente não tem bateria, o carro pega no tranco. A gente quer ampliar ele. Deixar ele em dias para a gente fazer esse trabalho educativo, de educador ambiental, né? que é o trabalho do gar Grupo Ambientalista de Palmeiras. É bom demais, meu irmão! É isso aí, meu irmão! É nóis, é nóis! É na raça! É o sufoco só! É só na vontade! Eu Gabi há mais de 20 anos sem lutando para dar um destino certo aos resíduos sólidos e realizar um apelo a toda a comunidade e ter esse projeto como uma coisa boa para a sobrevivência do nosso planeta, meu irmão. Colaborando aí, ativamente com a coleta seletiva, meu irmão. No início, é, várias pessoas achavam que a gente era doido, que <risos> dava muita risada, os doidos do gato e tal. Mas depois eles foram vendo que era de, de importância o nosso trabalho. Mas todos os dias eu estou aqui, das duas às cinco. A gente ganha um pouco, mas é divertido. Quando você lembra assim, que você está cuidando da natureza, você está vendo o seu, o seu ambiente limpo, isso é muito importante. Toda quarta, oito horas, a gente sai, de rua em rua, fazendo a coleta. Depois que nós terminamos de fazer a coleta, a gente vai para casa. Depois do almoço, a gente vem fazer a triagem. Eu moro nos Estados Unidos, no estado de Washington. Eu sou uma estudante de relações internacionais. Então, eu fazendo um projeto de pesquisa sobre a justiça social. O GAP é um grupo interessante. Tudo é maravilhoso e que bom. Eu gosto. Não é todo mundo que enfrenta fazer o que a gente faz. É por isso que eles chamam a gente de louco. Depois que a gente começou a fazer educação nas ruas, de casa em casa, e começou a fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje, uns entendeu que a gente não é tão louco como eles pensavam. A gente trabalha com reciclagem, trabalha com, com muda, de tudo a gente faz um pouquinho. Aqui é um trabalho que a gente ganha por, por produção. É uma renda mínima, mas uma renda que dá para você se virar, dá para você se segurar. Assim, contando com outras coisas, né? Tem os atravessador, tem, tem, tem tudo quanto é coisa. Se não fosse os impostos que são cobrados em cima do lixo, se não fosse o preço que é a, o, o trabalho nosso, de catar e vender, seria um trabalho muito mais pra frente. Natureza mãe. Pau Brasil. A gente faz o composto, né? vai plantando. Essas mudas já são filhotes das árvores que nós plantamos. Né? Você tem que desprender de tudo e acreditar e continuar fazendo, dependendo do que o senhor está falando, entendeu? Né? Porque você não, senão você não consegue fazer. A sustentabilidade é levada na prática, né? Não é essa sustentabilidade que você só fala e não pratica. Né? Quem é que não quer ter uma água limpa, né? Quem é que não quer respirar um ar puro, né? Estamos aí plantando essa semente para ver se algum dia ela dá frutos, né? Se você não cuidar,